Beleza. Mexendo em configurations, né? Em configurations. Beleza, pera. Tá Não? Foi, foi, foi, foi. Vamos jogar aqui bem hoje, né? Ó, lobby dois, tá? Lab dois, né? lab dois. Lab um. Do universo craft, ó. O ID é esse aqui ó, mc.universocraft.com. .mc o ID é esse. Funciona em qualquer Minecraft pirata, original. E eu vou ter que destruir com os cards e matar eles. É só isso que eu vou fazer. Tá Deixa eu acessar aqui a Live, a Liverson. Cessei é a Liverson. Tá, a qualidade tá meio ruim, né? Mas olha é o que dá. から Eu tá, tá dando um pouco de choque, velho. É solinho mesmo, né? Vamos ver onde que é a ilha dele Nossa! Tá, tal. Amarelo? Nossa! Alonjaço amarelo, velho! Quero matar amarelo. Tô com cinco olhos de ser amarelo. um cara atrás de não tem uma de brilho ele viu? ele viu nice muito nice, muito nice, muito nice não vai derrado por isso não eu tô né? Ah, que escuro, da ah, hora. O que é esse? Quer tá da aranha aí? É uma aranha, tá? Ui. Acho que a gente pode fazer umas lives de Fortnite. Eu vou voltar lá para mim Porque o eu tem tenho... Pode ir lá me matar. Ou algum cara da zona. Não, o asa zona, morreu. Zona Esperando, é da hora. Eu vou estar pensando aqui que não vai juntar absolutamente nada. Eu cheguei por baixo porque eu acompanhei do azul clara. O que é rapaz? Tá arriscando bastante, eu posso estar tá riscando bastante Eu não vou nunca acertar esse pulo Eu posso fazer Fireball adianta mas eu não vou fazer isso porque... Eu também não sei Eu vou usar pra fazer depois esse só Fireball adianta Até já Eu acabei de gastar minha mensagem de bala à toa, velho. Meu Deus, o vermelho tá brabão, velho. Pelo menos de 5 minutos que ele passou Eu vou falar que a deveria desaparecer. Olha isso! Só tem eu e o cara do rosa Mano que eles não estejam na base dele Aí pelo cara, é pelo amor mas... Morra Opa. Hum. Peraí, vou mexer só na configuração aqui Aqui Tá, beleza Eu não consigo expor meu negócio pra bater, velho, não sei porquê O botão não tá funcionando muito bem Mas... Rosinha filha da mãe, viu? Pra fazer o perco, né? Pronto, vocês. Ah! Eu joguei fora pro Rosa não pegar. Beleza Tanto ali umas vitórias tudo Deus do céu Que? Hum. Hum. O cara falou que vendia conta... É... Aqui, ó... Vendo... Vendo conta prêmios com capa e nome, e nome personalizado É o JEP que tem que pagar VIP pra... Fazer ir permanente. É... VIP permanente. Meio estranho isso daí, né? Não vou acreditar, não. Ah, não. não tem como comprar. O quero já saiu. Ai, que feia da mãe! Fia da Mãe, pega Mãe, pega da Mãe Tá na hora de tomar uma almosa né Vou lá rapidão ah! Ok Acho que ele tá com raiva, ele vai pegar minha cama. Vim pegar minha cama. Uhum. Vou pegar... bem chato já. Ok. Eu poderia comprar dois morfagens, mas... Ok. Ok. Se eu morrer... F pra mim. F pra mim. Cadê esse carinha? Estranho. Cadê o cara, velho? Sumiu? Eu vou tentar tá no jogo. Você é estranho, cara. Vou falar pra base dele. Eu não vou lá irritar ele, não. Eu vou ficar um pouquinho mais forte aqui. Já tá indo lá. Vai, errei. Vou melhorar a forja mais alguma coisa. Se eu tiver bastante bloco, ele pode vir. Isso. Tomara que ele não tinha. Olha, eu acertei tudo, hein? se ele deu um DNT. Oh, oh. Eu não vi saber. Que. velho. O cara tentou tacar. Animinha. Errou. Ah. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. Errei não não Meu pau. Meu matei. Eu me matei. Vai poder demorar um pouco pra subir. Tem acho que ele não comprou. Tipo. Tá, ele deve ter comprado eu vou comprar só eu. Quero nem né, saber. Tô com brisão. Tô não. Ah, eu vou destruir muito aquele velho. Agora matar ele vai ser difícil, né, mãe? <risos> Se ele pular pra tentar me matar e eu ter destruído a cama dele antes vai ser muita cagada ele pode muito bem me matar ele me mata tipo se ele quiser se ele quiser ele me mata ah, matei eu oh, vou nesse cinza escuro ah não, o cinza sou eu! então eu vou não sei à toa mano comprei picareta de diamante à toa velho mas então o ajuda o ajuda deve estar muito forte Porque pra matar o vermelho ou só tem picareta de diamante Comprei o B Opa, Opa. Oh, Tava exposta Mano, tava literalmente exposta Minha cama E o cara não conseguiu me dar. Aqui, ó. Vou, agora, vamos... Vamos fazer a gracinha agora. Deixa eu comprar Vou botar mais algumas camadas de. <risos> A gente vai ter um TGG Ele com certeza vai ter que ter machado Vai ter que ter Vai precisar de um machado pra quebrar Tá invisível e fazer um buraco, né, mãe? Eu pode fazer um buraco topeira aqui, mãe? Eu vou lá na cama deles. Não vou? Beleza, ele tinha bastante coisa boa. Eu vou comprar escada de diamante pra não ficar mais forte também. Uh! Eu tinha contado para fazer né? espada de pedra ele pega ali a espada de ferro que me mata cadê cadê a bola de fogo que eu tinha comprado ah não tá aqui Ele tava bem fraco pra falar. <risos> Acho que ele tomou dano com a minha. coisa. coisa de fuego. Não vou comer agora não. <risos> eu não sei porque eu já. Estou comprar mais vou encher meu inventário de lã pronto enchi não deixa eu erro de bar eu errei I it. acredito que aquele burro tá sem o bebê ele tá em contato com o meio o dedo com o meio da partida velho vamos pra bastante lá vamos pra ter o t todo, tá nada. <risos> Hum, fiz um tanta gente pra ele. Fiz muita tanta gente pra ele. Ativou, ativou, ativou, ativou. O cara é nervoso, velho. Olha o outro tá do Rafael do passado. Ele não dá, tempo. sabe que tenho um oposito. Para, pa, pa, pa, pa, pa, para, para, pa. Como eu tenho quase certeza absoluta, como eu tenho quase certeza que ele, né? ele colocou... Não tem nome? história porque se arrependeu, né? Ali uh! me deu! Caraca lá! Pera aí gente! É que é a minha senha, né? Minha senha, meu. aí, deixa eu agora copiar minha senha. Agora pode voltar, câmera, pode voltar. Beleza? Tá gravando certinho já? Tá. Vamos entrar, né? Triste, eu dei a vitória pro cara. Fui humilde, fui humilde. Né? Eu não gosto de, de dar vitória pro outro quando eu tô ganhando. É meio injusto. Espera aí, gente. Eu sempre caio com esse cara. Meu amigo, velho. Agora vamos jogar outro que é só a batalha mesmo, a batalha no céu. Vamos pro meio. Olha o cara. eu vou fazer um pulo. Arriscada. Time, time, time, time, time não. Time não. Time não. Será que. É ah, mano, é sério isso? Ele não Não é massa dourada? Não é massa dourada E eu perdi contra aquele cara Errou, trouxa Eu também vou falar aqui porque eu também não sou trouxa Você não é trouxa, tá? Na hora de spamar, não, não, não vou spamar. Não errei. Uhum. Opa, é o único jeito da de minha desse, desse cara não. ninguém gosta de rato tem gente que gosta né eu não sou uma delas e como é que uma pessoa vai gostar de rato não né? é meio difícil vamos arrumar nossos inventários e e E? E? Olha ali o cara. E morreu. Morreu. Agora. <susurra> Alberto! <susurra> Alberto! É Alberto! Esse é o nome. É. Toma que eu não ficar assim, mano. Eu vou um cara? E nos olhos? E nos olhos? E nos olhos? Parei. Eu vou fazer o a body, body, body, body, body, body, body, Acho que não foi, a não foi. Matei. O quê? Não, peraí, esse jogo tá bugado. Chifre na minha ilha, velho. Tem um chifre na minha ilha. Dá sorte aqui. Dizem que dá sorte fazer isso. O cara mim, né? Ah! Ele tá com coisa mais forte. Vamos ver. Eu sei um jeito de pegar aqui nesse mapa. Eu posso ir direto pro meio. Esse é Nelson Gamer aí. Vamos ver, tem kit. Tem kit, os dois tem kit. Então, fedeu, errei o pulo. Danifiquei minhas pernas. Me ah! givea Ai! Da mesma eu... Se eu perder mais uma vez, eu... Fecho a hora. Se eu perder mais uma vez, eu fecho a hora. Tô brincando não. Mas agora que eu vou perder, né? Se deu sorte pra mim, deu mais sorte pros caras. É sempre assim. Se deu sorte pra mim, deu mais sorte que pros caras. P2 P2. Ih! O cara foi jogado pra mim aí, velho. Que isso? Esse daí tá de hack. Ele fez isso aqui, ó. Eu não vou fazer, senão eu também vou ter de hack. Só que ele fez isso em um shift. With cool. Fusão de maçã. Claro, você não vai ganhar mim. Ele tá aqui dentro Sabia Tem isqueiro Fala que tem isqueiro Fala que tem isqueiro Fala que tem isqueiro Tem isqueiro TNT Mano, não dá! Esse cara é me um de entente! Ele me caça! Tá, mano. beleza, vamos. Vamos esse mapa aqui de novo. Aqui, ó, aquele cara ali tá dormindo, ó. Zuz, zuz, zuz. Vou ver quem tem kit, quem não tem. Não tem kit, quem tem kit. Oh, meu Deus do céu! Não, esse mapa é muito bom. Esse mapa é uma delícia. Mano, esse mapa é muito uma delícia. É delicioso esse mapa. Quem em cima dele senta. Agora eu vou dar o GIF 4. Tchau, gente. Tchau. Oh meu Deus do céu. Eu quero mover a Tchau!